Era lugar é tá indo lugar errado. <risos> Bonsoir, mamãe. Founder. <risos> <risos> e aí, mamãe? Fez boa viagem? <risos> Muito bom. <risos> tá cansada, vai dormir? Vou pagar, vou dormir. Que isso? Dormir. Então eu vou sair, então que o é que eu saio aqui, pra onde eu vou não para de me filmar, menino é nada, agora eu sou vlogueiro de novo ah, olha lá, agora eu sou youtuber de novo, mãe Cheio. bora bem-vindo a Montreal, minha mãe você lembra da vovó? você lembra da vovó? você lembra da vovó? é isso Tem você ela não gosta desesperada <risos> tá confusa aí, mãe você é confuser? Você é confia? É muita coisa. Esqueci é de é confuso? É muita opção. <risos> é muita opção e a gente não sabe qual é o fato. A mãe tá querendo comprar um shampoo e tá, tá com tem dificuldades linguísticas. Ah, é. A dificuldade Sim, é, é linguística, porque, mãe? Qual é o que, né? Qual que é o quê. Qual que é eu... o quê. Mas tá escrito em inglês também, viu? Eu sei, mas eu não sei. Qual... Sete vezes mais. Vezes... Achou o que você queria? Abemos. Abemos. Abemos shampoo. Muito bom. Salve, salve, salve! Andando um rolezinho no shopping hoje. Trazendo a mamãe Sandra e a namorada Sandra pra, pra dar um rolê no shopping. Minha mãe está ali atrás. Cadê minha mãe, inclusive? Perdi minha mãe, peraí. Vou levar a mamãe pra dar um rolê no shopping. Bora? Bora! Ah, esses daqui vocês já conhecem, né, gente? Esses daqui não, não, não, não precisa nem falar muito mais deles, né? Matheus Bia tá aí. E aí, mãe, tá o que você está achando do Quebec até agora? Muito bom. Primeiras Eu impressões. Tudo bom? Tá ótimo. Tá, tá estranho dar tá tudo em francês? Tá muito estranho, não esperava. Ó oh, a gap. Vetements o gap. Tudo em francês, realmente tá achando muito bizarro. em Oro, parei para almoçar porque a gente tá tudo o Cagado de fome. Estamos completamente cagados de fome. Então vamos parar aqui para almoçar. Inclusive a gente vai parar no mesmo, no mesmo restaurante que a gente parou quando eu vim aqui em Oroa, inclusive com as mesmas pessoas e, né, aqui é o Matheus. Porque o Matheus agora tá sempre nos meus vlogs, né? Não tem o que fazer. Estamos de sidekick. <risos> Matheus é o meu sidekick dos vlogs agora. Vamos parar pra almoçar aqui, você é mamãe e dar um rolezinho por hora, ó, né? aproveitar o final de semana que a mamãe tá aqui pra dar esses rolês e acho que semana que vem a gente vai pra Quebec City também pra poder mostrar pra mamãe que é Back City. mamãe tá achando maravilhoso, né? os castelos e tudo mais. Então vamos, vamos comer. Ai. aquela escada toda. Mãe, você tem que pensar o seguinte, quando eu tô te filmando é um pro Instagram e um pro YouTube, entendeu? Ah, meu pai. Então, aí você tem que falar duas vezes as coisas. Como é que você achou? Que que você achou de ouro, mãe? Achou eu tô bonito? Começando a ver, né? Ah, mas você achou bonito ouro? Lindo. Lindo. Você moraria em ouro, mãe? Não, eu não? na minha casa. Que isso, mãe? Eu venho intercâmbio, você tem que falar não, moraria, que de linda, compre cursos. Ô tem... oh, mãe, assim, as pessoas têm que estudar, Não, mãe, tem que... você tem que falar para as pessoas que sim, um... moraria aqui, que de linda, maravilhosa, é linda né? para estudar, para trabalhar. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Que lindo, olha aqui, tá bonito seu cabelo, hein, mãe? loiro nem? Tá. Olha, sim, se eu não fosse sim, seu sim, filho e tivesse idade, hein, mãe, te levar para sair. As informações para vocês de Ouro, né, gente? Obviamente, Ouro é a capital do Canadá, aqui a gente fala as duas línguas, né? então aqui oficialmente se fala francês e inglês, inclusive fica bem na divisa, né, com, a, com Quebec, Gatineau, né? então tem uma cidade logo depois de Oro ali, bem grudada com Oroa mesmo, se chama Gatineau e ali só fala francês, já é em Quebec, então quando você vem pra cá, é legal porque você consegue ter um, um, os dois mundos, assim, num lugar só, entendeu, então isso é uma coisa interessante de Quebec e Ontário, do lado de Oroa, né. Agora eu vou levar eles ali pra conhecer o Parliament Hill também. Vou dar as imagens, dar um rolê ali pelas embaixadas e partir de Montreal de volta, né? Porque, enfim, já são o quê? 5 horas da tarde, a gente chegou aqui tipo 3 e pouco. Então não é como se a gente conseguisse vir muito cedo pra aproveitar muito assim, né? Mas tudo bem, tá tudo bem. <música> Um 982. Um 982. Já bate um nervoso. <risos> seja long seja long A conferé, o necleiné, ao tomenier, alcainedê, ao Kinedê, o TQPere, Le Rosé, Le Roller, De la Coronet, Amamos a Dona deote Pronto. Isso vai pro vlog, mano. Essa vai ser a melhor parte do vlog, não quer que eu coloque? Você lendo francês. Não. Maravilhoso. É só ele que te mordeu, mano. É só ele. Embaixada brasileira? Tô trazendo a mamãe aqui pra ver o que é aqui, ó. aqui. Olha o tamanho da embaixada brasileira, mano. É muito bonitinha essa embaixada, cara. Olha que legal. Vou ali mostrar mais pra vocês. Vamos ali ver. Gente, por que embaixada do Brasil tá, tá faltando um negócio aqui, ó? O que, tá fal... que tá cortado o L ali, gente? Pelo amor de Deus, mano. Vamos lá. Que bonitinha embaixada. Aí, a bandeirinha. Bandeirão, né? Ai, saímos ali de oro agora, deixando o Teslin ali, ó, deixando o Jarvis ali pra, pra carregar o carro E eu vou levar a mamãe ali, ó, no dolarama Que é o que tem pra fazer enquanto carrega o carro Eu tô morrendo de sono, cara Eu vi ouvindo o Jason Reyes no carro, assim, numa vibe, assim, acústica Sabe, tipo... a beautiful mess E vai indo, assim, sabe? Vai indo, vai indo ah, É tão bom estar tá em paz, cara Essa é a primeira viagem que eu faço, assim, né, depois de tudo e Nossa, tipo, tão Saca? Ah, o bairro dos pássaros, a rapaz Bizarro, né, gente? Coisa louca Ok, abortamos, abortamos o plano do alarama Abortamos o plano do alarama Porque o do está fechado Seis horas, né, mãe? Seis horas já, no interior de Ontário É isso aí, entendeu? Minha mãe tava capotada ali atrás, ó Fala da minha avó que dorme, a idade tá chegando, né, dona Sandra? É, né? Aí entra no carro e dorme, não deu dois minutos, tava com ele fechado já, dona Sandra? É, é isso. Tá gostando do Canadá, mãe? Tô, tá frio, hein? Tá frio! Quantos graus? Tá fazendo 18 graus e a minha mãe tá com frio. Se ela colar aqui em dezembro, moleque, ela bate aqui e volta. Com a neve, com, com um metro de neve no chão. Eu quero ver essa mulher aqui em dezembro. Fevereiro, na verdade. Eu quero ver ela aqui em fevereiro. Janeiro e fevereiro vai ser, ó. Você não consegue nem andar na rua de tanta neve, mãe. Aí você anda na rua cheio de neve e você fica escorregando. É maravilhoso.